Já me estão a ouvir. Uh, obrigado a todos que conseguiram chegar até ao fim. Eu vou tentar ser curto, porque isto ninguém aguenta. Uh... Então, uh, eu, eu nunca fiz nada neste formato, que é bastante curioso, porque eu vou falar-vos sobre o que tenho feito como design, o trabalho que estou a desenvolver no de mente, e vou passar a música. Se eu fôssemos todos jantar, seria o, o, o, o, o, o conjunto completo. Uh, e já vamos ver porquê porque a comida aqui é importante no, no processo. Uh, começando sobre uh, essa, essa primeira vida que seria a vida de designer, eu trabalho desde o início desta editora, que é Orfeu Negro, há 12 anos que trabalho com eles, em que faço mais ou menos tudo e desde que comecei a doutoramento que comecei a colaborar com outra, a outras pessoas e a delegar algum trabalho e a fazer mais direção de arte do, do, do que outra coisa. Um, eu, desde que comecei o doutoramento, que, em boa verdade, não não penso no meu trabalho ou, ou não tenho tido não tenho tempo a pensar no meu trabalho, portanto, o site parou há 3 anos, desde que comecei o está mas para este, para este para, para esta apresentação resolvi fotografar algum, algum dos livros, que vocês já, já devem conhecer, porque, em boa verdade, para eu apresentar o meu trabalho, sem, sem querer ser muito arrogante, é val mais ir a uma livraria do que propriamente estar-vos a mostrar imagens. Ele está mais, mais bem representado, na, se forem à FNAC ou se forem à Bertrand, do que propriamente estar-vos a mostrar, estar -vos a mostrar uh, imagens. Eu imagino que, que conheçam um pouco a editora, mas vou-vos vou vou também contextualizar. Uh, a Orfeu Negra é uma editora que se especializa, começou por se especializar em ensaios de arte e foi agregar, é uma, vai, vai agregando outra, outra, outras áreas, como o, como o cinema, a performance... Aliás, começou com livros de performance. E nos últimos anos também uh, livros infantis, com, onde eu também faço projetos, uh, projetos, projetos de direção de arte com, com ilustradores. Já trabalhamos ao todo com oito ilustradores, seis para para livro infantil, dois para livro adulto, um deles com um ilustre desconhecido aqui, que é o João Maio Pinto. Uh, dentro dos ensaios de arte, nos, como se, uh, nos últimos dois, três anos, comecei a introduzir também a colaboração com outros, com outros ilustradores, uh, com o Miguel Carneiro, a Isabel Carvalho, a Diana Lucas e Denis Santos e agora o duplo de artistas, que é o Francisco Quimadela e, e Mariana Calón. Isabel Carvalho. Uh, o trabalho da, da, da Orfeu tem a particularidade de, de tentar contrariar o sistema de produção editorial uh, mais fácil, o que é necessariamente um problema. O, se, o, o sistema de produção editorial nos últimos anos, uh, devido ao número de devoluções que existem, o livro é um, é um, é um objeto que, que, que, que faz um retorno muito grande da, da livraria para o editor, uh, Devido ao número de edições que existem, o que começou. O número de livros que, se fossem podem verificar no mercado, que são plasticizados, é muito superior aos que não são plasticizados. Essa, essa, esse esforço um bocado inglório está desde a raiz, está, está desde o, está desde a raiz de Entorfeu Negro, que é tentar encontrar uma forma, dentro da forma de produção, uma forma de, de, de representação de, um, de uma. Uma representação material de um, de, um, de, um, de, um, de um objeto, criar objetos sensoriais, que, que, onde poder, poderá, poderá haver uma relação empática. E isso passa por trabalhar uh, não só em, em nível de cartelinas e material, mas tentar contrariar exatamente aquilo que o sistema de produção editorial mais uh, mais, mais que se obrigado de certa forma a fazer nós temos o caso daqueles livros que é o preto o azul e o verde e agora vai ser o vermelho que são livros sobre cores que estão aquilo é curioso porque a maior parte das pessoas pensa que é leva verniz mas aquilo é só impressão digital sobre cartolina de cor é imprimir cor sobre cor mas o que acontece é que os da FNAC rasgam o... O... a cartolina portanto temos um grande número de devoluções a Antigna é um projeto com 40 anos, faz este ano 40 anos, onde eu trabalho há cerca de 10. Onde comecei, comecei como, tal como Norfeu, a fazer grande parte das coisas só eu, sou, sozinho, que são a maior parte das imagens iniciais que, que, que vão ver aqui. Mas a Antigna tem um, um, uma economia, um processo, um processo de trabalho editorial, uma economia de, de, de meios e de recursos, que implica que... Os livros têm, têm que durar... Ah, isto é um caso curioso, que esta capa foi reproduzida numa tatuagem por uma razão que, eu não, que me ultrapassa. E também, caso vocês cheguem a publicidade do IKEA, era o livro de cabeceira de, de uma das últimas publicidades do IKEA. As, as, vol as voltas que daria na, na, na tumba o George Orwell se, se, se visse a, a comunicação do IKEA. Uh, esta capa, como, o fundo é, está exposto ali na mesa onde vou passar a música a seguir e também serve de toalha de praia e, e também para toalha de banca para vender publicações. O trabalho de, de, da Antigna é necessariamente mais ascético devido à própria tra tradição que a, que a editora tem, às vezes bastante iconoclasta. Uh, os próprios temas não ajudam. Um livro de economia do século XIX ou do, ou do século XVIII uh, tem, tem tendência a ser bastante duro. Mas temos conseguido uh, vir a introduzir alguma... alguma contribuição imagética que me parece, que me parece interessante. Sobretudo a partir de, de, de há dois anos atrás onde começamos com, com colaboração com ilustradores. Também consegui introduzir que se refizessem não coleções, mas livros do mesmo autor tivessem uma. Este, esta é da Carolina Celas, tivessem uma, uma identidade similar. Portanto, há todo um trabalho de. de. de, de, de pequenas transformações que são introduzidas. Uh, no, no, na forma na, na forma de pensar da, da editora porque é uma editora sem coleções uh, e sobre o trabalho que faço as editoras acho que há, não, não tenho muito mais a, muito mais a acrescentar acho que é, leiam os livros Valem a pena uh, sobre o doutoramento que estou a fazer agora, eu comecei há três anos a fazer um doutoramento em materialidades da literatura em Coimbra, na Faculdade de Letras, o que é um sítio curioso para um designer ir. Mas a verdade é que somos cinco. Uh, materialidades da literatura é sobre formas de inscrição da literatura, portanto, pode ser sobre cinema, pode ser sobre só a produção de som, a oralidade, ou livros, que é a área que me, que me interessa mais. Uh... Eu fui parar lá com uma proposta de tese que era sobre guias de viagem, baseado num, numa coleção de, de, em várias em, em vários tipologias de guias de viagem, mas centralizado muito no, num, num conjunto de livros uh, desenhados pelo Cris Marca nos anos 60 em França, que são livros altamente políticos e que têm, são acompanhados por alguns da, dos, dos melhores fotógrafos da época e que tem uma postura bastante cinematográfica na própria disposição. e eu a ideia de ir para os guias de viagem foi porque eu tentei fazer um guia de viagem que se chama que chama-se este país cabe uma marmita. ao falhar a fazer o meu, o meu próprio guia pensei que seria que me poderia ajudar a estudar eh, guias de viagem tentar fazer eh, um, estudo, um estudo sobre guias de viagem mas, entretanto, continuo a falhar sobre o guia. Ele existe, sobre, neste momento, numa conta de Instagram, onde eu tento, tento associar as coisas que vou descobrindo, não só em Portugal, mas a ideia era que fosse um guia sobre tascas e sítios relativamente acessíveis para comer, onde se come bem em Portugal. Mas, no processo do, do, do, do doutoramento, sobretudo no, no, no final do primeiro nós tivemos um ano curricular e um ano e mais um semestre para a definição de projeto de tese. Esse projeto foi caindo e a tese agora intitula-se A Condição de Ser Livro, o livro como artefacto e a edição como prática artística. Este primeiro objeto que eu vos quero mostrar foi produzido ainda nesse âmbito e basicamente é uma antologia de poesia gerativa. Eu convidei... Cerca de 40. Calma. Eu selecionei 40 palavras. Cerca de 50. Não sei quantos 50? Um sem número de palavras-chave, que vocês podem ver aqui. Não me lembro agora ao certo quantas é que são. E a partir dessas palavras-chave eu recolhi imagens da, da Library of Congress, do, do, do Congresso Americano. Enviei essas mesmas a uh, palavra-chave, a 40 antologiadores que me devolveram, sem conhecerem as imagens, uh, uma série de poemas. Reuni toda essa informação com, num site que, fa, que faz esta associação uh, gerativa, uh, randómica, entre, entre aleatória, que é um uma palavra um bocadinho mais interessante que randómica, porque é portuguesa, ou francesa, não nos interessa. Hum, e, e, o site o site pode ser consultado uh, e onde, onde podemos ver os resultados individualizados de cada uma das palavras-chave, mas também podemos fazer uma coisa que é fazer um, tem, tem um gerador de índices. Este gerador de índices cada vez que ele é que, é que é feito um load ele faz uma simulação de uma edição possível que eu posso fazer de de 56 páginas para um, para, um, para um livro. Portanto, todas elas são diferentes. Eu depois pego nessa, nessa, na, neste, neste plano de edição e junto no, numa série de livrinhos com onde também, junto, onde também associo vários tipos de papéis diferentes de modo que não hajam dois iguais. Até este momento produzi 15, 16. Eu trouxe algumas cópias, vocês podem, podem verificar. Exemplo. E podem, passar, podemos vê-los. Uh, Isto são tudo imagens da Library, Library of Congress e não tem, não tem direitos. Uh, o que acaba por ser curioso também, uh, o que me interessa é. Uh, o facto de poder criar pequenas edições que não têm fim, que podem ser reproduzidas uh, uh, com pequenos recursos e, e, e que se individualizam e tornam-se únicas. Este, esta esta, este primeiro projeto ficou como primeiro objeto, uh, ficou, ficou a marinar, mas há cerca de seis meses Uh, resolvi criar uma, ed uma editora fictícia, que é o Gabinete Paratextual. O a ideia do Gabinete Paratextual é Recolher, tentar criar uh, uma, uma, série, um, uma, uma série de projetos que não têm um medium de, de, definido. Ou seja, eles podem ser impressos, como vão, vão, vão estar disponíveis online, como podem ser impressos a partir de, de print-on-demand, como também tem instruções para como produzir esses objetos, se tu quiseres fazer uma cópia exatamente igual, ou seja, de outras características, os papéis que são utilizados, o tipo de encadernação que é feita. Eles, como o Porto é um sítio ainda com bastantes recursos relativamente acessíveis, ele, todos os livros são cozidos no, no encadernador que eu, que eu recomendo que é o seu Carvalho, que não, não, apesar de ser por vezes um bocado Uh, expansivo na, no rigor, não ter um rigor, não ter um rigor de que, que seja de apreciar. Uh, uh, uh, uh, os preços são tão baixos que vale a pena, uh, vale a pena uh, tolerar o, o, os, as, as pequenas imprecisões. Uh, há seis meses, há cerca de seis meses atrás, criei este este pequeno fanzinho que é o início, que é o número um do o cardinal um do, do gabinete para textual que eu não sabia que ia existir que será que se é, nunca jantes com mais de seis pessoas e quatro já são demais que são que é uma diatribe sobre o problema de jantares de grupo que é um, um, uma tragédia que nos assola pelo menos na, na altura do Natal um inferno de onde acaba sempre por comer mal e ver muito essa parte é relativamente pacífica mas tem uma série de frases que são totalmente elegíveis. Também tenho aqui o objeto, se vocês depois quiserem consultar. Também foram feitos, não estão reproduzidos aqui, mas foram feitos três cartazes, 70-100, também de impressão digital e que são uh, reproduzidos uh, individualmente, mediante a, a necessidade. Este objeto, A Memória Queimada, é um opúsculo que foi feito a partir de seis frases do Eduardo Galeano, que falam sobre uh, queima de livros uma, uh, ao longo da história. Uma delas, o Imperador Pedro II, que, que acabou com, a como vocês podem ver, a, a, a, toda a documentação da escravatura no Brasil. Uh, as frases eram eram bastante fortes e resolvi, uma, a, a, resolvi tentar associá-las num pequeno opusco que, inicialmente, teria três cores de, trans, de transparência diferentes, mas não... Uh, não foi possível. O terceiro, a, te, uh, a, a terceira edição do Gabinete para Textual é este, este esta pequena BD, que é uma coisa que eu nunca pensei que iria fazer na minha vida: seria uma BD, mas a oficina com que eu colaboro regularmente uh, desafiou-me, a mim e a cerca de 50 pessoas, para fazerem um novo jornal Buraco, que é um jornal que eles editam um bocado erraticamente que também tem uma variação de formatos bastante grande, e... sobre a cidade e a relação que ela está a ter com o turismo. E eu acabei por fazer uma proposta, um pouco por acaso, criando uma série de personagens que estão envolvidas no processo do alojamento local, da experiência-cidade, seja o senhorio, seja a burguesia, a cultura, e, e fiz uma proposta que era só uma página com essas personagens, a partir de ilustrações encontradas em magazines satíricos de, de, franceses do princípio do século XX. Ora bem, uh, o problema de fazer essas coisas é que por vezes elas podem correr mais ou menos bem e, e, e geram-se pequenas opções de que poderia ser alguma coisa mais, uh, alguma coisa mais, mais envolvida. Então, uh, resolvi fazer... Acabei por fazer uma BD com, com, com essas mesmas fontes e a partir de uma série de conversas e discursos e, e conversas e debates que fui tendo ao longo dos anos e fiz uma BD com cerca de 20 páginas que reflete sobre sobre sobre, sobre todas essas questões do, do, do turismo e da gentificação costum, uh, e que tem a cidade mais perfeita tem uma boa base de relação com a cidade do Porto, de onde eu venho, apesar de não, não morar apenas lá, também moro em Lisboa. Mas muito muito muito, muito do, do texto... Eu, peço desculpa. Também está aqui, se quiserem ver, a seguir. Uh, muito do texto também se aplica a Lisboa e aplica-se aplica um pouco por todo o lado. Por fim, uh, no dia 15 e 16 de junho, eu também estou a co organizar, justamente com a Oficina Arara e, outro, e, outros, e, e outros coletivos, estamos a organizar a Feira da Alegria, que vai ser uma feira de edição, que vai contar, contar com cerca de 120 bandas e vão ser 120 bancas, não bandas, uh, 120 bancas e que, uh, fortuitamente, conta com a participação de um coletivo de, um de que é os Dernier Kri, uh, que vem de Marselha, que fazem este no 25 anos e vão ter uma exposição comemorativa que nós vamos apresentar também lá e ao todo temos sete exposições uh, em diferentes espaços associativos do Porto e temos cerca de 20 20 pessoas que vêm de fora para participar, para participar na feira. O cartaz é feito por um colega sérvio, que é o Vágia, que, que faz parte de um coletivo em Berlim, que infelizmente não pode vir. E convido-vos a passarem no Porto, se tiverem a oportunidade. E é isto. Pronto, está.